Acho que nunca comecei uma intervenção perguntando onde é que está o Governo, mas algum dia teria que ser. Onde é que está o Governo? Quer dizer, eu vejo, ou melhor, não vejo, uma Ministra que, por toda a preocupação que tenha, tenha tido a preocupação de vir assistir, de fazer questão de assistir a um debate sobre o modelo de financiamento do ensino superior e já agora explicar-nos porque é que diz que acha que as universidades não devem ser mais as propinas. Não há provavelmente problema mais central para estarmos a discutir agora, e certamente por uma Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, estar a discutir agora, do que discutir modelo de financiamento do Ensino Superior. O livro, evidentemente agradecendo aos partidos que apresentaram iniciativas nesta matéria, quer dizer quais é que são o, os grandes objetivos que terá na discussão da especialidade, se a ela chegarmos. O modelo de financiamento do Ensino Superior deve ser revisto em Portugal profundamente e apontar para um tripé, em que por um lado haja uma consignação de parte dos impostos, e sim, utilizo esta palavra de propósito, porque se o Governo faz uma consignação de parte dos impostos sobre o consumo para reparar estradas, então uma parte dos impostos sobre a atividade económica deve servir para um fundo estratégico de apoio ao ensino superior, que por sua vez vai reverter positivamente para essa atividade económica. assegurar por via do Orçamento de Estado, as despesas de funcionamento e, por outro lado, constituir um fundo de apoio aos estudantes de ensino superior para as bolsas de estudo, para os refeitórios, para também as residências e, porque não tenho mais tempo, finalizo dizendo, e sim, o Governo deve, quanto antes, inventariar os edifícios públicos que já tem, onde pode construir residências universitárias ao menos temporárias para resolver já o problema que existe. De, de, obrigado. Para o Superior. Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado aos partidos que apresentaram iniciativas.